Caso feche com o Atlético, Marrone será o segundo maior investimento da gestão 7 Câmara O jogador vai custar cerca de 20 milhões de reais aos cofres do Alvinegro As partes ainda discutem a forma de pagamento o clube carioca deseja receber tudo à vista, já que convive com problemas financeiros. O galo, que terá ajuda de parceiros na contratação, tenta parcelar a negociação. Entre o jogador e o Atlético, as tratativas estão bem avançadas. Mais caro que Marrone, apenas o atacante colombiano Xará, que chegou ao Atlético em 2018 vindo do Júnior da Colômbia. O galo comprou 70% dos direitos do jogador por 6 milhões de dólares, cerca de 23,7 milhões de reais. Foi a contratação mais cara da história do alvinegro. Chará ficou no clube por uma temporada e meia. No início deste ano, ele foi vendido ao Portland, dos Estados Unidos, onde joga ao lado do irmão, Diego Chará. No balanço financeiro de 2019, o Atlético registrou os valores da negociação. 6 milhões de euros, equivalente a 24,2 milhões de reais. O Atlético já recebeu a primeira parcela da venda no valor de 16.124.000 reais. O restante será pago em outras duas prestações, em 15 de 1 de 2021 e em 15 de 1 de 2022, nos valores de 4.031.000 reais. Caso a negociação seja concretizada... Marrone será o terceiro reforço do Atlético na era Sampaoli.